No pedal de hoje eu vou conversar com vocês sobre bicicleta de entrada. É muito comum eu receber essa pergunta dos meus amigos, o pessoal procura a gente perguntando que bicicleta seria boa para começar no pedal. Nós estamos aqui na concessionária Chevrolet Atlas de Monte Alto, com vocês mais um Conheça Monte Alto de Mountain Bike. A intenção hoje é descer a água limpa, pegar as flechinhas da Rota das Capelas até a estrada de Cândido e voltar subindo a serrinha de Anhumas. É um pedalzinho curto, mas dá um treino bom. Eu preparei cinco dicas para te explicar como comprar uma bicicleta de mountain bike de entrada filé. Agora fica até o final, porque só no fim vem a dica bônus. Então, eu falo de mountain bike, que é o que eu pratico. Eu não sou especialista, não sou profissional, então não posso dar uma recomendação. O que eu digo aqui são as coisas que eu aprendi, dicas úteis, mas não exclui. A necessidade da pessoa que vai comprar a bicicleta estudar, se informar e tomar as próprias decisões. A primeira coisa da bicicleta de mountain bike é o tamanho da roda. Elas são classificadas pelo tamanho da roda. Se você vai começar no mountain bike, procure começar com uma bicicleta de roda 29 polegadas. Por que, que eu digo isso? Antigamente as bicicletas tinham um padrão de roda aro 26, 26 polegadas, e elas foram substituídas pelas aro 29, as aro 29 tem uma rolagem melhor e um conforto maior. Depois disso, para confundir um pouco, saíram bicicletas de aro 27,5, ou seja, tentando somar o que havia de bom nas bicicletas de 26 polegadas, que é a agilidade, e são bicicletas mais leves para subidas, e o conforto das 29, mas o resultado não foi bom, não. É, o consenso ficou para as bicicletas de 29, e 27,5 é uma bicicleta especial. A pessoa tem que entender o que, que ela quer da bicicleta para ela poder fazer essa opção. Vamos partir para o segundo item, que é o quadro. O quadro da bicicleta de iniciante, com a bicicleta de entrada, é de alumínio. Isso por questões de custo e benefício, benefício porque o alumínio é uma liga muito resistente, muito boa para se fazer quadro de bicicleta, tem uma utilização de longa data, tem muito tempo que se usa alumínio para fazer bicicleta e é leve. Então, isso já confere uma vantagem grande, a resistência e a leveza. As bicicletas de carbono, como tem um custo muito mais elevado, elas não são apropriadas para serem indicadas como bicicletas de entrada. Pesquisando a respeito de quadros de alumínio, eu recebi orientação do nosso mecânico local e nosso lojista que a pessoa tem que se atentar para o alumínio utilizado no quadro. Às vezes a pessoa vai garimpar um quadro, tentar pagar muito barato no quadro da bicicleta e vai acabar caindo num alumínio de uma liga inferior. E isso é um problema sério no mountain bike, porque se a liga não for boa, a bicicleta pode quebrar no pedal. Então o ideal é que a pessoa compre no mínimo uma bicicleta de alumínio de liga pelo menos 60-61 T6, ou melhor... Falando sobre o quadro, o iniciante deve se preocupar com a geometria do quadro. Tem fabricante por aí fazendo quadro barato, mas sem a menor preocupação com o mountain bike. E o iniciante na busca de pagar barato vai acabar se dando mal. Vai acabar comprando um quadro que não facilita ele numa subida e põe ele em risco numa descida. E não custa mais caro fazer um quadro com a geometria certa. A dica para você conseguir isso, basta você procurar as marcas consagradas. Groove, Caloi, Sense, Ode, First. São marcas que vão te ajudar, você não vai entrar numa fria. Ainda assim você não vai pagar caro num quadro E vai conseguir montar uma bicicleta muito boa O item mais discutido por todo mundo É quantas marchas a bicicleta de entrada deve ter A recomendação do número de marchas é um pouco complicada E eu tentei simplificar da seguinte maneira O mínimo que a pessoa precisa para ter uma bicicleta Durável, confiável e confortável é um sistema de 3,9. O que, que é isso? Três coroas na frente e nove velocidades atrás. Esses câmbios têm uma durabilidade muito boa e o custo-benefício é maravilhoso, porque corrente, cassete, coroa para o sistema de 3-9 é barato. O iniciante vai ter uma ampla variedade de marchas para escolher, só que ele tem que saber que quando ele se apaixonar por bicicleta, a primeira coisa que ele vai fazer é trocar a transmissão. Para resumir, se te oferecerem uma bicicleta com 3.7 ou 3.8, você faça de tudo para não comprar essa bike. O mínimo, mínimo é 3.9. falando da transmissão, o sistema de 3 9 ele consiste em 3 coroas na frente e 9 catracas atrás, o nome correto na verdade são 9 cogs atrás, então você tem três possibilidades na frente, 9 atrás, 3x9 27, então é o que o pessoal fala de 27 velocidades com isso daí você vai ter toda a variedade de marchas possíveis você vai ter marchas pesadas para andar no asfalto para final para correr e você vai ter marchas leves para subidas as bicicletas com sistema de transmissão de 21 velocidades ou 28, que significa 3 na frente, 7 atrás, ou 3 na frente e 8 atrás, você não vai ter uma variedade suficiente. Vai sofrer demais quando você for fazer pedal em estrada de terra que tenha subidas fortes. Você vai querer jogar a bicicleta fora. Então a bicicleta de entrada, ela não preza só pela economia no que você vai pagar pela bicicleta, mas ela preza também por te iniciar corretamente na modalidade. Tião, que freio que o cara tem que ter numa bicicleta de entrada? Ah, o ideal é disco, né? Um freio a óleo, né? Também que é bom, né? É isso? É isso mesmo, o Tião tá certinho. O freio de entrada, gente, tem que ser a disco, porque a precisão e a qualidade da frenagem é outra coisa. Já não tem mais lugar para freios que freiam no aro. Então um freio a disco, e tem que ser um sistema hidráulico, a óleo. Existe freio a disco mecânico, mas a, a variação de preço não compensa. Então mesmo a bicicleta de entrada, você tem que investir num freio a disco hidráulico. E, inclusive porque a bicicleta de entrada, eu torno a repetir, não é só preço, é segurança também. Você está começando, você vai ter mais dificuldade, precisa de frenagem boa para te manter seguro e não se machucar. Último item, bicicleta de entrada precisa de suspensão dianteira, pela questão do conforto, e principalmente, o iniciante não sabe disso, mas pela questão da segurança. A suspensão da frente trabalhando, ela vai te tirar dos, dos terrenos acidentados e vai te evitar queda. E para fazer bike andar em estrada de terra, mesmo que for estragão, não adianta uma suspensão só para enfeite, ela precisa de, de funcionar. O mínimo que você precisa na bicicleta de entrada é uma suspensão. Que uma das canelas tenha mola e na outra canela seja hidráulica óleo. Pode até ser cartucho, mas precisa de ser no mínimo isso, mola e hidráulica. Pedal concluído. 28,4 km, 15 de média, 148 de frequência cardíaca média, 1.800 calorias, 472 metros de ganho de elevação. E ainda ficou para vocês as dicas de uma bike de entrada. Espero que vocês tenham gostado e venha você também conhecer Monte Alto de Mountain bike. Atenção para a dica bônus. Ciclista normalmente paga caro em bicicleta e em equipamentos, mas ciclista não é burro. Então, bicicleta muito barata, equipamento muito barato, só tem duas explicações. Ou a qualidade é muito inferior, ou você está comprando um produto roubado.